na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Bom dia, bom dia, em nome do Senhor Jesus, muito bom dia, o Senhor seja louvado pela sua vida, obrigado por ter dado play. Hoje, segunda-feira, 15 de novembro, vamos fazer uma leitura dupla, vamos fazer apenas algumas citações do texto de Hebreus capítulo 10 verso 11, a teologia do apego ou a necessidade do apego ou a necessidade do afeto, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, obrigado outra vez por estar assistindo, obrigado por indicar esse canal a outras pessoas, muito obrigado também por você já ter curtido esse vídeo e já ter se inscrito no nosso canal, é muito importante a sua participação conosco aqui todos os dias. Este canal tem crescido em média duas pessoas por dia, olha só, isso é muito bom, porque nós não fizemos, nós fazemos outro tipo de publicidade, a não ser essa que você está ouvindo aqui agora e também aquela que você faz nas suas redes sociais e que eu faço nas minhas redes sociais também, muito obrigado pela sua presença. Se você tem algum pedido de oração, deixe nos comentários. Se você tem alguma necessidade e quer conversar um pouquinho, pergunta lá nos comentários. que como é que eu falo com você? Como é que eu entro em contato com você? E a gente entra em contato com você? A gente não... Eu entro em contato com você, né? Não é uma assessoria. Ah, a minha assessoria vai entrar em contato com você. Não, não tem assessoria. Ah... Há quatro versículos bíblicos nesses dois trechos que estão escritos em Hebreus capítulo 10 no capítulo 11, que eu gostaria de dividir com você. O primeiro trecho está em Hebreus capítulo 10, no verso 14. 10, 14, ou 10, catrocha como dizia antigamente na quinta série. Dizem que você sai da quinta série, mas a quinta série demora a sair de você. É mais ou menos isso mesmo. Demora, a quinta série demora sair de você. Oh, yeah. 10, 14, 14 diz o seguinte. É, deixa eu só mudar um negocinho aqui. Aí, agora sim, estou me vendo melhor. Porque mediante esta única oferta ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também... Testemunha que isso é verdade. Vamos lá. Talvez muita gente. Estava aqui verificando se outra luz estava acesa. Talvez muita gente saiba, mas não tenha tomado posse. Tenha conhecimento, mas não tenha a aplicação disso na prática. Do que? De que nós fomos purificados. A nossa nova condição ou a nossa nova natureza é uma natureza que não mais tem a marca do pecado mas tem a marca da santificação, ou seja, o que é natural aos que foram regenerados por Cristo é serem puros. Então essa é a ideia de é... é porque há uma ideia e não é totalmente errada mas a sua aplicação muitas vezes ela é equivocada. De que eh, somos pecadores, pecadores regenerados. Ou seja, que a nossa condição ainda é uma condição de pecadores, mas o nosso estado é um estado de regenerados. Olha, eh, isso para poder explicar como ainda cometemos pecado. Eu prefiro uma definição que fique mais clara para a aplicação. Nós somos gente regenerada, que ainda tropeça em pecados. Eu prefiro assim. Por quê? Porque o nosso estado é um estado de regeneração. Porque a outra ideia, da ideia de que somos pecadores e a, e, e, e a regeneração é como se fosse um extrato, ou como se fosse apenas um flash, um flash, eu não sei quantos lembram, um, para cada sorriso, um, para cada flash, um sorriso, cada sorriso, um flash. Cada sorriso, um flash. Era um jargão de uma novela, não me lembro qual. E aí? É, esse flash né, que a regeneração nos dá de vez em quando a gente vive como regenerado. Pois é, a ideia tá, não é essa. A ideia é que agora nós somos regenerados. Esse é o nosso novo estado, nosso novo, a nossa nova condição e está em estado de regeneração, ou seja, nós somos regenerados, ainda nos é, caímos pela impureza, ainda, nos, ainda temos comportamentos de gente impura. Por isso que o apóstolo Paulo pede lá em Efésios capítulo 4, verso 17, que a gente não viva como gentios, mas busque viver como gente regenerada. Colossenses capítulo 3 também aplica isso, que a regeneração ela tem uma aplicação comunitária, uma aplicação pública, que também não vamos acabar vendo aqui também. Então, é muito importante você entender que você, como pessoa agora regenerada, não, é, não, tem, não, não tem afinidade com o pecado. É como se a regeneração fosse uma coisa que acontecesse, que é um estado que, tipo assim, o nosso nirvana há alguma coisa para ser alcançada, não, não, não, nosso estado natural agora é de gente que nasceu de novo, gente regenerada, ok? Gente regenerada, e gente regenerada tem um tipo de comportamento diferente, vez ou outra caímos em pecado, mas para a queda em pecado, nós temos 1 João 1,8 e 9, que diz que nós confessando, Jesus pode muito bem nos purificar, Aliás, pode, por meio da sua justiça e por meio do seu perdão, nos purificar outra vez. Só pode ser purificado algo que há condições de ser puro. Isso é lógico. Né? Seguindo em frente, temos um outro texto. O texto de 10.18. Ah, é. 10.18. 10.18 diz... É, onde os pecados foram perdoados já não há necessidade de oferecer sacrifício. Essa é a lógica que eu acabei de falar agora para você. Então, não há necessidade de sacrifício. Você foi purificado. Por isso que o pecado ele não anula o ato... Bom, tem gente que crê, respeito, mas as evidências bíblicas para as duas coisas. Mas a evidência mais clara para mim é a evidência de que, uma vez perdoados, é impossível ser desperdoados do pecado, porque o apóstolo, ou a autora, ou o autor do texto, acabei denunciando aqui qual é a minha preferência aqui para a autoria do texto, né? Onde os pecados foram perdoados, já há necessidade de oferecer sacrifício. Então, qual é a lógica por detrás desse texto? Ele vem dizendo, ou ela vem dizendo aqui no texto, que... Normalmente, é, o pecado era, era, era ato contínuo depois do perdão. Então, o sumo sacerdote entrava uma vez, oferecia o perdão de pecados por todos, e o serviço do sacerdote era realizado todos os dias ali, recebendo ofertas por conta dos pecados que eram cometidos, mas ato contínuo, ou seja, imediatamente depois, nós continuávamos sendo pecadores. Por isso que a lógica de pecadores regenerados, tá certa, mas não está de toda certa a sua definição ou o seu, o, a sua, o seu slogan. O que eu concordo é que nós somos pecadores, que nós somos gente regenerada que ainda comete atos de gente pecadora, mas não permanece em pecados. Aliás, esse é o mote desse texto. Nós não permanecemos em pecado porque ele vai dizer aqui no versículo 31 que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Porque quem ainda vive em pecado, vive desprezando o sacrifício de Jesus, a presença do Espírito Santo e o perdão de Deus que foi feito por meio do sacrifício de Cristo. Uma vez perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. Ou seja, o nosso estado natural é de gente perdoada. Por isso carregar a culpa muitas vezes é um desperdício de tempo. É carregar um piano nas costas. Não há necessidade nenhuma de você se sentir preocupado depois de confessar o pecado. Tá certo que muitas vezes a culpa também é uma demonstração do nosso orgulho, porque a gente não aceita ser só perdoado, a gente quer ser castigado. A gente quer mostrar as feridas do castigo para de forma orgulhosa dizer, cometi pecados, mas eu paguei. Eu paguei a minha dívida com Deus. Não aceita simplesmente não ter pago absolutamente nada para Deus. Isto foge do, da sua, do seu escopo de, olha só, eu pecador mais do que pecador, pecador mais do que pecador. Olha as marcas no meu corpo que eu carrego por ter é, caído em pecado. Não, bobagem, caiu. Pede perdão, simples. Ah, mas é simples assim? Claro que as consequências permanecem contigo durante talvez a tua vida toda. Tem muita gente que as consequências foram registradas em cartório. Então estão aí. E você tem que andar com elas, cuidar delas, amá-las, porque você é, fez o que fez. As consequências estão aí. Mas consequências não precisa ser carregada por culpa. Pode ser também ofício da graça de Deus na sua vida. Deus é maravilhoso, faz as no, os nossos lamaçais de pecado e o nosso pântano virar um, um roseiral. Né? Vamos seguindo. Em 10.22, diz, por sermos tão puros, ele vai dizer aqui em 10.22, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Olha só, então, não só... Tenhamos em mente que agora somos gente regenerada, gente purificada, gente santificada. Tenhamos em mente também que o acesso a Deus, que era restrito... Tente imaginar da seguinte forma. Você que é da geração Marvel. Tente, gerar, tente do universo Marvel, né? Marvel Universe. Tente, tente ver da seguinte maneira. Vamos lá. Imagine que exista um portal. E um portal que leva até Deus. Esse portal se abre uma vez ao ano. E apenas uma pessoa pode entrar nesse portal e estar face a face com a glória de Deus. Imagine isso. Imaginou? Ok. É um portal se abre. Agora imagine que só uma pessoa pode entrar uma vez ao ano. Isso foi durante muitos séculos. Um dia, Deus, por meio de Jesus Cristo, abriu esse portal. Ele era fechado, restrito uma vez ao ano, e ele quebrou o véu que separava. Quebrou. E agora, não só uma pessoa, agora todas as pessoas que foram regeneradas podem passar por esse portal e entrar na glória de Deus. Agora, por exemplo, daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, nós vamos fazer isso. Imagine isso. Pois é isso que aconteceu. Então, em 10.23, ele diz, olha, já que todas essas convicções foram declaradas, e aí vem o título do nosso, da nossa mensagem de hoje, do nosso encontro de hoje, é, nós precisamos um do outro, apeguemos né, a, a necessidade do apego. Agora, por isso apeguemos a esperança. Apeguemos também ao nosso irmão e o nosso irmão a você. Apeguemos em fazer as boas obras de amor e as boas obras. As obras de amor e as boas obras estejam sempre caminhando com você. E não só isso, estejamos Juntos. Congregando juntos. Porque a, a igreja é necessária. Porque estar igrejado é necessário. Porque eu preciso ser lembrado da esperança de Cristo na minha vida. Por exemplo, aconteceu uma, isso aconteceu agora. Sábado passado. Eu fui a um encontro. Aqui, da um encontro de um... De um, de um, de um de uma experiência, né, de, de, de plantação de igrejas. E de um de um de uma de um movimento de plantação de igrejas, fui conhecê-lo e depois saí para para beber alguma coisa com o meu irmão e saímos para ir nos conversarmos com outro missionário que tá vindo para cá, tá vindo para cá e e ele me trouxe palavras de encorajamento, ele nem percebeu. Ele nem percebeu. Ele me trouxe palavras de encorajamento. Me senti encorajado pelo meu irmão. Ele me lembrou de coisas que eu sabia, mas que eu, que eu não tinha me dado conta. De que era importante para mim. Então nós precisamos um do outro. O, o que eu tô fazendo aqui é te encorajar. E aí quando você deixa um comentário, como a Giselda sempre deixa, a Grazi, o Diogo, o, o Fernando, o Edson, a Jaque a Edna, tantos outros, e eu vou lembrando por nome, porque são amigos que estão sempre voltando e deixando seus comentários, ah, o Alex, então há muitas pessoas, desculpa se eu não citei o nome aqui de memória, há muitas outras pessoas, a Meire, a Meire não posso esquecer da Meire, da Meire não, Meriele, é, a Linda, a Alexandrina, que sempre deixa o seu bom dia aí nos comentários, é, isso é encorajamento. As mensagens que recebo pelo WhatsApp, as mensagens que eu recebo no Instagram, as mensagens ah, ah, no Twitter, ah, as palavras de apoio nos directs, sabe, isso tudo fortalece a gente. Então é uma troca. Eu estou aqui fortalecendo você e você me fortalecendo para a gente não esquecer de caminharmos juntos e relembrarmos de todas essas palavras que Deus nos deixou. E do capítulo 11... Tem uma lista enorme de heróis da fé. Mas o mais importante é você entender que a fé é o pavimento que sustenta tudo isso que nós estamos falando aqui e das coisas que ainda vamos dizer para frente. Como o pavimento? É o que sustenta, é o pilar de sustentação. É o pilar de sustentação. Você não pode esquecer que é o pilar de sustentação. Por que, que a fé é o pilar de sustentação? Ah, temos tendo alguns lagzinhos aqui, já, acho que eu já sei por que, que eu estou tendo esses lagzinhos aqui, Peraí, deixa eu só resolver aqui, resolver aqui também, encerrando este processo, encerrando este, este também, está consumindo memória, ah, você aqui também está consumindo memória, está consumindo memória, já disse para vocês que eu preciso trocar de computador aqui, para melhorar o desempenho do nosso trabalho aqui, né? Então, aqui, vamos lá. Por que, que nós precisamos caminhar juntos? Por que, que a gente precisa da igreja? Para isso aqui. E por que, que a fé é o firme fundamento? Por que, que a fé é o firme fundamento? Porque a gente precisa crer nas coisas que a gente não vê. Você não vê a sua purificação. Você confia. Você não vê a marca da promessa de Deus em você, você confia que tem. Então a fé é a fundação, é a ponte que nos faz atravessar de uma ponta para a outra. Se você entendeu uma referência de um filme, cita aí nos comentários. Tem algum filme que você indicaria para poder exemplificar a fé? Vamos orar, vamos falar com Deus agora, vamos conversar com o nosso Senhor. Vamos entrar no lugar... De, do santo dos santos agora, com audácia, com coragem, com amor e sinceridade e humildade de coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiro, muito obrigado, porque acabei, acabei de receber a notícia de que minha filha já está é, no, no continente, já conseguiu passar pela, pela, pela imigração, já estamos já providenciando a ida para buscá-la no aeroporto. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia conosco e este presente, porque nós não tínhamos recursos para isso acontecer, o Senhor providenciou recursos. Nós não tínhamos meios para isso acontecer e o Senhor providenciou os meios. Obrigado pela, pela Nath, amiga da Ana Luísa, que a levou ao aeroporto. Obrigado pelos mantenedores, Senhor, que o Senhor, nos, que o senhor tornou isso possível. Esse presente, obrigado, porque foi por meio de gente fiel, Senhor. Que nós agora temos, depois de três anos, eu vou poder abraçar minha filha. Muito obrigado por esse presente, Pai. Muito obrigado. Isso é, isso é maravilhoso. Obrigado por tudo isso. Obrigado pela vacina. <risos> obrigado pela vacina. Obrigado. Tem gente, Deus. Ah, deixa pra lá, Pai o Senhor conhece obrigado pela vacina que tornou isso possível também obrigado Senhor porque se não tivessem inventado a vacina, talvez eu não estaria vivo minhas filhas não estariam vivas e tantas outras pessoas não teriam, não teriam escapado da morte ainda corremos um grande risco mas estamos mais convictos de que estamos caminhando para, para resolver o problema dessa pandemia interessa agora discutir outros temas mas salvar as vidas senhor eu apresento os meus irmãos e minhas irmãs diante do senhor apresento aqueles que não se sentem puros vivem à margem sempre com um sentimento de culpa de que não são filhos nós fomos purificados e, e eles às vezes até entendem que são purificados no nome do Senhor Jesus mas acreditam que são eles que devem manter a purificação. Mas isso não é um trabalho solitário. Isso é um trabalho comunitário. E eu sou responsável pela santidade do meu irmão. E o meu irmão é responsável pela minha permanência na santidade. Por isso a gente tem que estar junto um do outro. Exortando. Não é chamando atenção. Porque exortação não é só chamar atenção ou dar aquela bronca. É animar. Lembrar do que nós somos, a quem, a quem pertencemos, qual é a nossa missão. Senhor, se o meu irmão se sente culpado, em nome de Jesus Deus, eu, eu quero que ele se sinta, Senhor, livre dessa culpa. Porque a culpa não nos traz nenhum benefício. O arrependimento traz benefício. A culpa não. A culpa é o orgulho disfarçado de piedade de ação, isso está errado completamente errado isso é pecado mais pecado sobre nossa vida é carregar um piano desnecessário então em nome de Jesus eu te peço Pai tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos das minhas irmãs gente que carrega a culpa Senhor de ainda ser viciado no consumo de pornografia gente presa em outros vícios gente amarrada em outras coisas Oh, Senhor, nada disso faz parte da nossa história. Nós precisamos um dos outros para nos livrarmos desses pesos desnecessários e também necessitamos um dos outros para nos animarmos às boas obras, a fazer o que é correto, ocupar o nosso tempo com aquilo que é correto. Então, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua obra salvífica e definitiva. Obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Deus seja louvado pela sua vida. Um ótimo, maravilhoso, grandioso e espetacular dia na presença do nosso Senhor Jesus. Deus esteja contigo. Ah, tem outros vídeos aqui para você.